A ausência de um sistema integrado de armazenamento de informação sobre a malária serviu de motor para a criação do AIMIS. Deslocamos-nos aos Centros de Saúde Pescador e 1º de Junho, ambos localizados na cidade de Maputo, com o objetivo de colher relatos das experiências com a nova plataforma AIMIS. O AIMIS é um sistema de gestão de dados é, para monitoria e avaliação. e Me permite a introdução de idade e faz a análise automática do estado. Os testemunhos frisam a importância e os pontos vantajosos do iMIS. Para além de registarmos no papel o que muitas das vezes é, há possibilidade de se perder, é, a informação fica nesta plataforma e podemos a qualquer momento fazer relatório e não precisamos de ainda enviar o que acaba, de certa forma, ocupado o tempo, porque quem está nos níveis subsequentes tem acesso à informação. Este sistema vem trazer uma dinâmica, uma flexibilização das atividades, uma vez que podemos fazer a introdução de dados ou avaliação em tempo real. de qualidade para tomada de decisão.